Opa, então, como vocês perceberam, tô já faz mais de três meses sem postar aqui no canal. E a minha volta não vai ser garantida, mas vou tentar. Porém, antes de voltar com o meu canal, eu precisava anunciar para vocês uma coisa que vai definir um novo recomeço para o canal Geolaze. Bom, primeiramente eu quero falar que não vou dar satisfação para mais ninguém. Porque eu tenho livre escolha sobre qual conteúdo vou fazer aqui pro canal. Sim, nesse meio tempo, eu me tornei uma pessoa egoísta. Egoísta? <risos> Isso é uma referência a Blue Lock? O principal motivo para eu querer sair da comunidade de opinião é simplesmente porque essa comunidade acabou com a minha cabeça, só me fez fazer merda, só me fez pensar merda de mim, só me fez pensar merda das pessoas ao meu redor, e também porque isso acontece merda nessa comunidade. Que saco, né? Também tem porque, tirando os youtubers mais famosinhos, eu só conheci pessoas horríveis a partir dessa comunidade, pessoas que até hoje me julgam pelas decisões que eu tomei sobre o conteúdo que escolhi para o meu canal e sobre o que me faz bem. Muita gente ficou implorando. Ah, oh, Cinco! Volta a postar, filha de Deus! Larga o Animes Café que nem seu é, porque ele é do Dude! E volta a postar no canal, caramba! Mas bem, o café realmente é meu. E falando em café... Eu encontrei esse servidor. Mas será mesmo que eu devo entrar? TV, Membro, vem pro Animes Café. Aqui você pode conversar. Isso é o mínimo. Também existe o dobro de sons na Lorita. E também, nós sorteamos nitros. Vocês esqueceram dos potes exclusivos. Jura. Você pode Vamos conversar. Nós sorteamos potes nitros. Exclusivos. Entra logo, caralho. Tá bem? Eu vou entrar no Animes Café. Enfim. Chega dessa propaganda doida aí. Eu não tava postando todo esse tempo e eu não vou mentir, tá? Não é porque eu tava doente, não é porque eu entrei em depressão, não é porque eu fui pra um reformatório depois de sequestrar três professoras de física quântica e geometria numa creche no dia 16 de março de 2023 às 12h45 da tarde. É porque eu realmente não queria postar. Vocês todos já devem estar tá aí apertando no botão do cancelamento. Mas não, gente. Não é porque eu não gosto de vocês. Tanto que eu sou a pessoa mais ativa no mundo no Animes Café e sempre convido vocês a entrarem lá pra conversarmos. Mas é porque eu tava com preguiça de fazer roteiro, gravar, editar, postar e fazer tudo mesmo, sabe? É porque ter um canal no YouTube é sempre a mesma coisa, fazer roteiro, gravar, editar Fazer thumb, postar e chorar porque o vídeo não bombou. E ter um servidor no Discord é uma hora patrocinar sorteio, outra hora chamar a gente pra staff, fazer parcerias, banir quem faz merda, é uma coisa totalmente diferente e muito menos enjoativa. Então eu fiquei mais perto do servidor do que do canal. Mas dá uma saudade de ficar me snobando e mostrando pros colegas da escola, porque eu tenho dinheiro pra comprar o um sorvete de creme e eles não. Sobre essas merdas aí do Haluca, também tô cagando e andando. Eu tô aqui no YouTube pra fazer graça. Tô aqui no YouTube com o patati e enfiado no meu toba, porque é isso que eu gosto. E não ficar falando coisas óbvias de que tal coisa é errada sobre alguém que fez merda. Mas enfim, o vídeo foi esse. E espero voltar pra vocês, viu? Vou indo embora. <risos>